Você já ouviu falar sobre a aposentadoria pelo sistema de pontos? Meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. Nos vídeos anteriores falei sobre três regras de transição da reforma da Previdência aprovada em 2019. No vídeo de hoje falarei sobre mais uma regra de transição, que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição pelo sistema de pontos. E quem não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aqui: é só clicar, assista, compartilha, se inscreve no canal, dá o joinha. Pois os vídeos que você ainda não assistiu poderão se enquadrar no seu caso específico e você de repente poderá até escolher a melhor regra de transição, a regra mais vantajosa em termos de renda. Mas Rodrigo, como é que eu vou saber qual é a regra de transição mais vantajosa? É muito simples, muito simples. É só se inscrever no canal, ativar o sininho compartilhar com as pessoas porque em breve estarei aqui postando um vídeo específico sobre cálculos previdenciários sobre o cálculo da sua aposentadoria como eu vou saber qual a regra de transição mais vantajosa nesse vídeo assistindo esse vídeo portanto se inscreve no canal ativa o Sininho dá aquele joinha e em breve o vídeo estará aqui disponível para você saber qual é a melhor regra de transição e é muito importante também se você se enquadrar se encaixar em uma ou algumas regras regras de transição procurar um especialista em direito previdenciário para que possa fazer o cálculo e saber se é necessário ou se é preciso aposentar hoje ou esperar mais um pouco ele saberá caminhar com você e conseguir a sua aposentadoria mais vantajosa vamos lá a aposentadoria por tempo de contribuição pelo sistema de pontos é muito mais muito simples são dois os requisitos o tempo mínimo de contribuição para a mulher é 30 anos o tempo mínimo de contribuição para o homem é 35 anos tem que pegar a idade e somar ou seja a mulher em 2021, com 30 anos de contribuição, pega a sua idade, soma e formou aí 88 pontos. Ela consegue em 2021 a aposentadoria nessa regra de transição. O homem, com 35 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, soma a sua idade, forma 98 pontos, ele consegue a sua aposentadoria nessa regra de transição. É dizer, se a mulher tem 30 anos em 2021 e tem a idade de 53 anos, ela formará 88 pontos e terá direito à aposentadoria. Já pode correr lá no INSS ou esperar o vídeo específico de cálculos previdenciários para saber qual é a regra mais vantajosa. O homem com 35 anos de contribuição, 63 anos de idade, soma, dará 98 pontos, ele também já terá direito à aposentadoria. Aguarda o vídeo específico sobre cálculos previdenciários. E eu falei aqui 2021, 88, 98 pontos. Sendo que a cada ano que passa, aumentará um ponto. O que quer dizer que em 2022, para a mulher conseguir a aposentadoria nessa regra de transição, ela terá que formar 89 pontos o homem em 2022 terá que formar 99 pontos e assim a cada ano de contribuição até chegar no limite né já que aqui trata-se de uma regra de transição não é uma regra permanente vai chegar um momento que a pontuação tanto da mulher quanto do homem ficará estabilizada irá parar que é 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. A partir daí, quando chegar nessa pontuação, a regra permanente é que ficará, a regra de transição sairá. E quem em 2020, que já passou, completou 87 pontos mulher e 97 pontos homem, tem direito adquirido da aposentadoria nessa regra de transição. Ou em 2019, formou 86 pontos, mulher 96 pontos, o homem, tem direito adquirido nessa regra de transição? Pessoal, basicamente, a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição no sistema de pontos é isso. No próximo vídeo, falarei sobre mais regras de transição e peço a vocês que ainda não são inscritos no canal se inscreve no canal dá o joinha se gostou do vídeo compartilha com as pessoas quem tiver dúvida aqui nos comentários deixa a sua pergunta a sua crítica ou sugestão que eu irei responder com o maior prazer e a maior satisfação pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo